amigos sou Maurício Mococa hoje nós vamos fazer mais uma transmissão ao vivo vamos testar o som aqui para ver como é que ele está chegando aqui se ele está saindo chegando certinho aí eu acho que ele tá está chegando vamos só testar aqui Ah, chegou não vamos ver só o ver que vai estar tá chegando tá, tá o som legal mas tá chegando sim tá bebendo som tá chegando tudo ok então vamos só acertar aqui o desligar um outro que também que tá um barulho, fazendo um barulho aqui hoje nós vamos apresentar, fazer a apresentação agora das iônica estamos aí, já começando aí 17h20 vamos mostrar aqui, são as variônicas número 2 o pessoal já conhece, muita gente tá no canal já conhece elas são as número 2, que ela é feita toda em latão, todo metal amarelo as empunhadeiras é um material especial e no qual você pode trabalhar com ela, com testemunho na câmera ou por comando de voz você comanda ela, que você quer caçar com ela ou você pode trabalhar com testemunho na câmera dela as duas antenas tem tampão você coloca ouro coloca diamante para caçar diamante e ouro para caçar ouro os dois lados tem então, por exemplo você vai caçar diamante você coloca dois diamantinhos em cada câmera tá pronto para caçar e Benedito Rodrigo, bem vindo a live, boa tarde então essa é a número 2 que nós temos, nós tem a telescópica mas nós não temos ela aqui hoje no jeito para mostrar ela, mas logo nós vamos ter uma pronta já também, já, dela e nós temos o pêndulo o pêndulo ele tem 60 centímetros de corrente, é um pêndulo especial você pode passar o dedo na argola dele igual eu estou aqui ó, e trabalhar com ele em pé você andar com ele em pé e você pode procurar com ele com comando, você comandar o que ele quer caçar por exemplo, é você fala para ele, é dá a direção do lugar que tem ouro um veio de ouro, um manchão de ouro ele vai balançar para o lado que você vai andar se ele balançar meio do lado assim, você acompanha ele andando e a hora que vai chegando em cima, ele para aí ele para e logo em seguida ele começa a rodar e você pode também trabalhar com testemunho você abre ele coloca testemunho também é, você pode colocar ouro, pode colocar diamante ou pode colocar outros minerais que você quiser preferir também quer caçar metista coloca metista então a e ele também é apropriado para trabalhar em cima da mesa. Por exemplo, você quer trabalhar em cima da mesa com ele é, sobre gráfico, ou na mão, ou sobre fotografia. Então, se você só encolhe a corrente dele aqui dentro da palma da mão, deixa 10 centímetros de corrente. Você pode trabalhar em cima do gráfico com ele, ou em cima de fotografia, de testemunho, ou foto. Então, ele tem um peso especial justamente para isso para que ele possa trabalhar no campo e trabalhar também em cima da mesa ele tem um peso de 90 gramas no total dele então ele tem um peso especial para também trabalhar no campo, porque se ele for muito leve no campo, o vento tira ele de, de direção e se for muito leve também muito pesado também, você não consegue trabalhar com ele na mesa, então ele, ele é a média certa para você trabalhar nos dois lugares com ele E também o pêndulo, essa parte do pêndulo aqui ó, também é feito também de material especial também E a... Uh... Nós esses dias nós ficamos uns dias aí sem live porque nós tivemos aqui uns problemas de internet aqui, a internet estava começando a pipocar demais na, no horário das 8. E agora que nós estamos retornando aí meio devagar. Mas hoje eu retornei no horário das 5 porque eu fiquei com medo de voltar no horário das 8 e a internet começar a pipocar de novo. Porque o horário às 20 horas é um horário, bicho, é um horário de pico, é um horário meio complicado. Apesar que às 5 horas, até às 6 horas também, já começa também. Mas a gente vai trabalhando, né? Vamos fazendo aí as lives, é, mostrando aí as aí o pessoal que tiver interesse aí. A descrição fica embaixo do vídeo. É, entra, é só entrar em contato aí. E, e elas têm viajado praticamente todo dia. Tem viajado um par delas, tem dia que viaja até duas. O pêndulo também tem, tem viajado também. Agora, as telescópicas, não tô nós não estamos vencendo fazer. É agora final de semana que eu vou ver se eu adianto pelo menos um par da telescópia para deixar para fazer os vídeos. A telescópica, ela é toda curta, ela encolhe, fica dois tubos, você pode encolher e as las no bolso. O pessoal que chegar na live aí quiser fazer alguma pergunta, aí fica à vontade. Porque a live nossa é assim, nós não trabalhamos com nada escrito, é... Mais ou menos que vamos tendo de perguntas, a gente vai trabalhando as perguntas. mas a, uh, essas variônicas número 2 ela já é as campeã de venda, tanto ela como a telescópica a telescópica é também muito boa de venda também então a uh, aqui a parte de cima dela também, a vareta aqui você pode esparafusar você pode tirar a vareta você quer carregar elas, com as varetas surtas, você carrega você quer colocar ela de volta, deixar ela no lugar Lembrando que aqui atrás ela tem o um ponto certinho do balanceamento, ó. bem aqui assim, ó, onde eu tô mostrando com o dedo, tá o ponto de balanceamento dela que é aqui ó. Então ó, ela vem até aqui, você aperta o parafuso aqui, tá o ponto de balanceamento dela, certo? Na a balan... aqui, ela tá balanceada certinho para um lado, a outra mesma coisa, tem o um ponto também certinho. Então não é que elas, por exemplo, trabalha desbalanceada, que não é que trabalha balanceada. Vamos aguardar o pessoal chegar aí fazer umas perguntas, né? Enquanto isso a gente vai falando aí das varionicas aí. o pêndulo também, o pêndulo também ele é também trabalhado aí na, por exemplo a corrente dele a corrente dele você abutou ela aqui embaixo ela tem um lugar de abutuar e você abutou ela aqui ó tem o fecha você passa a trava ela tá abutuada então fica fácil você carregar você você quer carregar ela por exemplo no mato, você trava ela aqui, passa ela no pescoço tá facinho de carregar, E outra, você vê aí que não é um material ruim não, isso aqui você você deixa polidinho aqui, você põe ela no pescoço e fala, poxa o cara tem um correntão de ouro no pescoço com o tamanho de um pingente de ouro não é coisa bem feita é uma coisa que a pessoa compra e compra aí pro resto da vida dele Ô Benedito, se tiver alguma pergunta, manda aí para nós. Só que tiver na live aí, tiver alguma pergunta, lembrar o pessoal para não esquecer de dar o like para ajudar nós, que o like para nós é importante. Né? Porque senão depois o YouTube não manda esse vídeo para frente. Aí outras pessoas não veem. Dá um like para nós, ele é muito importante. O like, o comentário é importante. As perguntas também são muito importantes, porque é as perguntas que nós trabalhamos lá, live. Que, por exemplo, se nós chegarmos, por exemplo, uns 20 minutos da live e não tiver nenhuma pergunta, aí nós já encerra a live. Mas enquanto vai tendo as perguntas, nós vamos trabalhando a live e, e assim a live vai para frente mais um pouco. Porque as perguntas na live elas é muito importante para o pessoal que tem comprado. Porque as perguntas que o pessoal faz, vai servir para esse pessoal que comprou O pessoal que comprou também vai ver a live, às vezes entra na live, vê a live depois Então conforme as perguntas eles também já ficam falando, pá pera aí, eu estou fazendo um negócio fazendo errado Então as perguntas da live é importante Porque ela tanto serve para a pessoa que pergunta, como serve para outras também que vai ver o vídeo E lembrando aí também que as variônicas você trabalha com ela com dois modos, você trabalha com testemunho e você trabalha pela radiestesia, que é usar a própria energia da pessoa é onde você comanda elas, por exemplo, você usa a sua energia e comanda elas, você quer caçar ouro, você dá o comando para ouro você quer caçar diamante, dá o comando para diamante, você quer caçar um animal perdido, você dá o comando para aquele animal você quer caçar outras coisas que foi perdido, ou roubado, ou sumido? Você dá o comando sobre aquilo lá. Você quer caçar gente que tá afogada em rio? Essas coisas, você dá o nome da pessoa e dá o comando para ela Dá os três passos para frente. Ela dá a direção para você descer descer rio abaixo ou rio acima. Então é muito importante. Agora como a gente sempre diz, e é uma história antiga delas também, que ela é para um milhão de coisas. Você pode comandar ela para um milhão de coisas. Então é muita coisa. Então lembrando pessoal aí que Amanhã não sei se nós vamos ter uma live amanhã, mas eu acredito que não Se tiver uma live nós vamos, é, vai ser um vídeo E depois na segunda-feira que nós vamos ter outra live Também a, vai ser às 17 horas né Porque o horário das 8 tá ficando complicado Lembrar o pessoal aí que tiver interesse aí das varíônicas na descrição, nós deixa sempre aí embaixo do vídeo. O do Sul, bem-vindo à live, boa tarde. Então, a Pessoal, aí, tiver perg alguma pergunta, fica à vontade aí para fazer pergunta. Dá uma estava falando, na segunda-feira nós temos a live às 17 horas, depois na quarta-feira e na sexta-feira. Eu ia ter feito a live ontem, mas por problemas de internet, não fiz ontem, falei, ó, vou fazer hoje às 17 horas Que é na quinta-feira, agora na... manhã que é a sexta-feira Amanhã nós colocamos um vídeo Pessoal, tiver alguma pergunta aí, manda aí para nós. Uh, da do sul, o pêndulo não tem profundidade para ele é, pode estar tá com mil metros que vai pegar do mesmo jeito agora a pessoa que opera o pêndulo é que tem que saber operar ele porque o conhecimento para operar ele é que faz a diferença né Outra coisa também é o material desse pêndulo também Por exemplo, se você operar um pêndulo aí de, de madeira, de pedra aí você operar em algum gráfico em cima da mesa, não tem problema não Agora se você pegar um pêndulo aí de pedra, uns material atrapalhado aí pra você caçar ouro caçar essas coisas aí, é mais complicado Então é o conhecimento de trabalhar com ele é que faz a diferença por exemplo se achar profundidade é, qualidade, saber o que mais tá junto com esse tesouro porque um tesouro não anda sozinho, é muito, muito difícil o lugar guarda só o ouro geralmente tem outras coisas beirando porque às vezes, operar um pêndulo, pegar o pêndulo, que eu vou fazer, dar uma demonstração aqui você é, pegar um pêndulo aqui, pega ele aqui ó vou até mostrar, pegar ele aqui e ele fica rodando às vezes é, 99% das pessoas conseguem fazer isso. Agora saber operar esse pêndulo, saber o que fazer com essa ferramenta, aí é outra história. Aí é outra história. É a mesma coisa as variônicas, a variônica é muito mais fácil de operar do que o pêndulo no campo de minério. O pêndulo ele, ele é mais difícil, ele é mais sensível ele é mais sensível a, a ser induzido por exemplo, o pêndulo, você pode acabar induzindo ele sem querer se você induzir o pêndulo, ele te dá resultado errado é a mesma coisa, eu vou dar uma ideia, por exemplo, você lá vai com o pêndulo, pêndulo me dá me dá a direção é... de um manchão, um veio, um veio de ouro ou que seja um guardado, vamos, vamos pôr que seja um guardado de ouro, um tesouro enterrado eu acabo de dar o comando para ele, para ele me dar a direção é, nesse meio que eu dei o comando, falei, será que lá não tem ferro no meio, hein? quer dizer, eu já induzi ele eu já fiz a indução dele porque eu acabei de dar um comando e acabei de falar outro material para ele aí o que que acontece, ele tá induzido e outro também, detalhe também, que o pessoal tem se batido muito acaba de dar um comando para as variônicas ou para o pêndulo ó oh, pêndulo, dá a direção de um tesouro enterrado aí você dá os passos para frente lá e chega lá na, mais um pouquinho ah, será que esse pêndulo não vai marcar um veio de água? você acabou de dar outro comando você pensou assim, será que esse pêndulo não vai marcar um veio de água? você acabou de dar outro comando então o conhecimento é tudo, tanto para as varionicas como para o pêndulo Agora, fora desse conhecimento o mais, mais fácil para a pessoa que está aprendendo, que está treinando é o testemunho, por quê? Porque o testemunho, por exemplo, você colocou diamante, ele vai achar um diamante você colocou ouro, ele vai achar ouro, agora Você vai ter que ir, ir cavando lá, até, até achar o que ele marcou lá Agora, você quer quer comandar tanto as variônicas como o pêndulo é, você precisa ter conhecimento, precisa ter uma boa energia A energia precisa estar boa, treinamento Antes de você sair para o campo, você precisa ter um bom treinamento Treinar mesmo, e outra, treinar correto, treinar certo Receber as instruções certa, Porque... O pessoal tem se batido aí é o seguinte O pessoal vê meus vídeos E arruma qualquer coisa lá e acha que ele já dá conta daquilo lá e aquilo lá tá certo Não que eu tenha nada contra, eu não tenho nada contra de quem faz isso Aí... E a pessoa vê meu contato embaixo e me liga. eu estou pendo, meu pé não está fazendo isso, não estou conseguindo aqui. O meu amigo nem pendo você tem, nem treinamento você tem. Então você não tem nada, nada, nada nada. Agora outra, eu já falei isso aí já para uns par deles. Teve uns que falou que até que eu era sem educação. Foi eu, eu, não, meu amigo, eu não sou sem educação. Pena, eu apenas falo a verdade e não fico rudeando. Por quê? Porque eles fizeram uma gambiarra carqueira lá e acham que aquilo lá vai funcionar E o e sem o um mínimo treinamento para aquilo funcionar também Porque se tivesse um pouco de treinamento, talvez funcionasse para alguma coisa Agora não tem Então o que eu falo pro pessoal, pessoal treina primeiro, é... Mesmo que você faça em casa essas coisas, mas treina, vai treinando, vai pegando o jeito vai aprendendo com ele, vai vendo como é que funciona faz teste de profundidade, faz um buraco aí com a cavadeira aí do metro e vinte, um metro e meio, um metro se não der para furar mais de um metro joga uma moeda lá dentro, joga um pedaço de ouro, um, põe uma aliança de ouro dentro de um saquinho lá embaixo e enche de terra, fica lá uns 10, 15 metros longe e vê se as áreas vai te levar o celular se elas te levar o celular, chegar lá e cruzar Faz as perguntas de profundidade Treina a profundidade Acertou aquela primeira Tá, deu a profundidade certinha Tira lá do fundo, tira a terra A terra tá solta tá facinho, tirar na cavadeira Tira ali Joga um tanto de terra lá Dá uma meia parpada nela, coloca o saquinho lá Com mais meio metro só Faz o teste de novo, faz com 20 centímetros Faz com 30 Faz com 70, faz 10, 20 vezes o treinamento, mas treina por quê? Porque a hora que você chegar num lugar que você vai achar alguma coisa, você vai precisar disso aí. Você vai precisar e vai precisar muito. Outra coisa, tanto o pêndulo como as varionicas, se tiver um oi de mosquito, um, por exemplo, uma pepitinha de ouro, tamanho de um oi de mosquito, eu não vou dizer mil metros de fundura não, eu vou dizer a dez mil metros de fundura, elas vai pegar, o pêndulo vai pegar do mesmo jeito que se fosse uma pepita de 50 quilos. Tanto faz de uma.. De 5 miligrama como de, de 50 quilos. Vai pegar do mesmo jeito. Agora, quem tem que saber a quantidade que está lá é quem está operando. Se você está operando um pênis, você está operando umas variônicas, você tem que saber a quantidade que tem lá. Porque de repente se você pensa que lá tem uma pepita lá que vale a pena você cavar um oi de mosquito que está lá grudado na pedra, lá no quarto lá. Você vai cavar meio mundo de terra lá e. Arrancar uma pedra lá com uma coisica lá grudada lá, que não dá nem para ver direito. Isso aconteceu agora poucos dias no Mato Grosso, o cara cavou, cavou, arrancou uma pedra lá, foi verificar um oi, um, um pouco mais de um oi de um mosquito lá grudado na, no corte. Quer dizer, se ele tivesse treinado mesmo bastante, tivesse feito tudo certinho, ele ia saber que aquilo lá era uma quantidade muito mínima porque a hora que ele fizesse as perguntas, se era uma grama que estava lá a ariônica não ia cruzar de jeito nenhum, porque não dava uma grama nem meia grama quer dizer que ele já ia desconfiar logo, e falou, opa, isso aí não vai, vai, vai virar cavaco não outra, guardados, guardado é muito importante o cara saber as perguntas tudo certinho porque geralmente o guardado tem coisa junto. Tem prata, às vezes tem prata, às vezes tem diamante, às vezes tem água marinha, às vezes tem esmeralda. O azeite tá numa caixa de ferro tem ferro, azeite tem metal, que é o latão. Então é o cara saber essas coisas, ele, ele vai ajudar muito o serviço dele. Por quê? Porque ele vai saber o que, que tem mais ali. e outras se, se eles fizer tudo isso, não der mais nada esse ouro foi enrolado num, num pedaço de roupa, num pedaço de cobertor o cobertor apodreceu, o ouro ficou na terra é, ele vai saber que a quantidade que está ali que é muito difícil mesmo barra de ouro na época que era escondida os caras escondiam barra de ouro, ouro derretido Sempre tinha alguma outra coisa junto. Sempre teve. Agora... O boa noite, bem-vindo a Live. É... Apesar aqui ainda é bom dia ainda né Fartam uns poucos minutos, mas ah, boa noite também Então ah, o importante é saber como andar A sabedoria que tem no, que tem o pêndulo e tem as variônicas é saber como andar elas Agora outra coisa difícil é quem ensina fazer, é como andar esse, esse material. É por isso que hoje em dia, no, essa parte aí da radiostesia, para usar a variônica e usar o pêndulo, é muito pouco divulgado. Muito pouquíssimo. Tem muitos vídeos aí, o pessoal mostrando, ah, ó. Oh, Pendo aqui no gráfico e tal, tipo, aquela coiseira toda, fala, que aqui fez no gráfico, aqui pra lá, pra cá. Só que aquilo lá eles fazem. É de interesse do consultório deles. Não é pro povo aprender nada. É pro povo saber que eles têm um consultório e eles fazem consulta com o Pendo, faz consulta ali com, com as varas iluminadas. Então, não é para ensinar ninguém. Mas aí o cara vê muitos vídeos por aí, ensinando pêndulo, mostrando gráfico, gráfico disso, gráfico daquilo, pêndulo para cá, pêndulo de lá. com pêndulo de pedra, pêndulo de latão, pêndulo de ferro, pêndulo de... Um monte de de coisa de pêndulo que tem feito. Outra, tudo que você pendurar numa linha, serve de pêndulo. Agora, para que serve? É que é a diferença isso, essa é a diferença, mas tudo que você pendurar numa linha, isso você pendurar uma pedra numa linha, é a ser de pêndulo você amarra a linha, né pendurar na mão assim, é um pêndulo agora, você saber um pêndulo especial, e você saber como andar ele aí as coisas mudam né agora é por exemplo, que nem nós, o, o que tem falado mais em vídeo e tem ensinado algumas, algumas coisas também, não vou dizer que ensino quase tudo também não, que não é é que tem ensinado um pouco nos vídeos, é eu é eu que tenho feito uns vídeos e ensinado um pouco mas nem tudo a gente consegue também ensinar agora o pessoal que adquire esse produto nosso eles recebem um treinamento. Eles recebem um treinamento depois que esse produto chega para eles. A, a gente dá um bom treinamento para eles. A gente acompanha o máximo possível que puder, para que eles não saia e possa trabalhar também com pena. Agora, não são todos também, porque tem uns que chega para eles, nossa Se eu não quero usar radioterapia, eu quero operar com testemunho na cama. Se eu achar achou, se não achar não achou. Então esse aí não tem jeito mesmo, esse aí já não quer mesmo, então... Você tem que dar o treinamento para ele é com testemunho. Falar, olha, ah, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, tal. Então é... é desse jeito. Por que que as varas iluminadas ficou tanto tempo sumido? Porque ninguém tem interesse de ensinar. As varas iluminadas, elas existem há milhares de anos, há mais de nove mil anos. E aqui no Brasil foi muito usado, tanto ela como os pêndulos. É, não foi divulgada. Não tem ninguém que divulgou, falou, olha, os bandeirantes usou para caçar ouro, usou para caçar esmeralda, usou para caçar isso, usou para caçar diamante. Não fizeram. Não divulgaram isso aí. E quem fez naquela época não ensinou o pessoal direito também. Eles não ensinou os comandos, não ensinou os comandos, não, usou, não ensinou a usar pela radiestesia, porque eles usavam já naquela época pela radiestesia, ensinaram os caras a caçar água, ensinaram errado, ensinou a metade, não ensinou a outra metade, e até hoje os caras que caçam água com furquia caçam errado, porque o que aprendeu lá atrás já foi os outros, foi aprender, Às vezes era padre que usava essas ferramentas, e quando eles ensinavam, eles ensinavam uma porta. Mas eles não ensinaram que o pêndulo pode ser comandado. O, ele também não ensinaram que além de você poder comandar o pêndulo, o pêndulo também pode ser induzido. Ele faz o que eu quero. Se tiver uma pedra aí no chão e eu falar para ele, o oh, pêndulo lá é um pedaço de ouro, eu quero que você que gira. Ele vai girar porque eu estou induzindo ele, ele tem que obedecer eu. É por isso que de muitas vezes, quem não tem treinamento, vai caçar com pena, vai caçar com bariônica, acaba induzindo a ferramenta. Às vezes, sem querer, ele acaba induzindo. Agora, já, desculpa aí, que eu dou uma tosse aqui meia. Então, as pessoas têm que ter o conhecimento. O conhecimento é tudo. Para tudo que você vai fazer na vida, né? você precisa do conhecimento. Sem o conhecimento, nada sai direito. É a mesma coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou fazer só um teste só para vocês verem. Aqui, ó, tá aqui as variônicas. Elas estão tá na posição aqui de caçar, ó. Vou falar, ó, ela está aberta, tá nivelada. Variônica, vale em cima da mesa tem um pedaço de ouro. Eu quero que vocês cruzem, ó. Veja bem, ó. O que, que ela fez? Ela cruzou, porque eu induzi ela. Eu acabei de induzir ela. Vale onde, que em cima da mesa tem uma moeda de prata. Eu quero que vocês cruzem, ó. Ela vai cruzando, ó até, a, não tem moeda de prata lá, mas ela cruza porque eu induzi ela isso chama indução e a mesma coisa é o pêndulo eu pego o pêndulo aqui e falo, pelo pêndulo em cima da mesa tem uma moeda de ouro, eu quero que você gire para a direita, ó ele já começou a girar para a direita por quê? porque está induzido e essa indução é simples: às vezes você dá o comando certo, e momento depois que você dá o comando, você acaba induzindo ele com outro pensamento. Não precisa você falar, só o pensamento você induz ele. É que nem a, esses dias para trás, o rapaz fez uma, per, uma pergunta para mim é o seguinte Eu vou falar, Maurício eu quero usar as varas junto com o detector de disco Eu quero passar elas e vou usar elas com o detector de disco, dá certo? Foi dá, oi Coloca elas na posição e você anda, aonde elas cruzar você marca Depois você vem com o outro detector de disco passa em riba, se ele der sinal você cava, se ele não der, você vaza, vai caçar outra. E falou, mas o que que eu vou achar com elas? Eu falei, o que elas, não é o que você vai achar, o que elas achar. Se elas achar tampinha, preguinho, latinha, alumínio moeda, às vezes acha coisa de ouro. É o que elas achar, não é o que você vai achar. É o que elas achar, você passa o deputador, se tiver errado você tira, se não tiver fundo você vaza pra frente, porque você não vai cavar mesmo. Ele for mais funciona, foi funcionando funciona. Uau funciona. Funciona. Oxai, da radiônica eu não sei, mas das antenas iônicas é o material das que eu faço aqui, ela é toda latão, porque as a, a, a iônica é o seguinte. É, o pessoal tem confundido muito uma coisa com a outra. É, você fazer um par de varinhônica, você pode fazer até de fio de cerca de arame. É a mesma coisa do pêndulo. É a mesma coisa que eu acabei de falar agora mesmo. Pêndulo, tem pêndulo de tudo enquanto é espécie, de pedra, pau, tudo enquanto é coiseira. Qualquer coisa que você pendurar aí no barbante é pêndulo. Agora, você fazer um pêndulo desse com material especial aí não é qualquer pessoa que faz é variônicas é a mesma coisa, qualquer coisa que você fazer dois elos nela e sair caçando aí aonde é que elas achar, você marca o lugar agora, você cava se tiver errado, você tira, se não tiver, você larga agora, você quer um par de variônicas especial aí não é qualquer um que faz por exemplo, aqui no Brasil eu só conheço um que faz, que é eu não conheço mais ninguém e para fora do Brasil também não tem conhecimento de ninguém que faz ela especial pode ser que tenha, mas eu não conheço então a gente tem que ser bem claro nas coisas não é porque eu faço umas varas especial, elas é são especial. Quando eu falo que elas são especial, elas são especial. Agora, quantas pessoas que tem, fizeram variônica de cobre, fizeram de um monte de coisa lá, e depois comprou as minhas, depois que chegou as minhas lá pegou as outras e jogou fora, vai, isso, isso aqui é está certo para ferro velho? Eu falei, não tem nada de especial nessas que eu fiz. Por que? Porque elas não aceitavam comando Elas não tinham material especial para comando Então a diferença é essa É uma coisa que hoje, eu recebi o um vídeo lá e o rapaz se batendo lá com um pêndulo lá em cima de, um, de, uma, de uma terra lá Então é, por exemplo, a. Tudo o que ele falava o pendo rodava, tudo que ele falava o pendo rodava. Quer dizer, ou o pendo estava induzido, ele estava induzindo o pendo para ter, para ele rodar, ou é um lugar muito rico em minério. Aí, o que que eu tive que fazer? Eu respondi para ele, foi agora à tarde o que eu respondi foi o seguinte, foi, olha, pega um pouco dessa terra aí, uma, uns 10 litros aí, leva na, na beira do rio, joga na peneira, põe a bateia aí embaixo, que eu já aproveito para fazer um teste para ouro, faz teste para o diamante, faz para ouro, Ver o que que dá no meio desse, dessa hora que ficar no fundo, para ver o que que vai dar ali, para saber o que que poderia ter lá mesmo realmente, é o único jeito, porque não tem como você treinar essa pessoa com pêndulo, Sendo que ele já está adiantado, ele já está lá fazendo o teste da maneira dele Então agora, um a única maneira que você tem é falar para ele, não, pega o material, leva para o Rio e faz o teste lá E outra, eu vou falar para ele que o pé dele também não vale nada, já teve gente de eu falar, mas, desse de hoje eu não falei não Agora Agora a gente precisa... A gente, a gente, às vezes, a gente tem coisa que a gente não pode ficar rodeando muito Então, tem coisa que a gente não pode ficar rodeando demais. A gente já tem que ir direto e falar logo a verdade, porque aí a pessoa pode até achar ruim na hora, mas depois ele vai chegar numa conclusão e falar: não, seu Maurício tinha razão. Eu pensei mal, mas eu pensei errado. Então, é, não adianta você ficar tapiando a pessoa, falar: não, pode ir que dá certo, pode ir assim que dá certo. Não, não adianta, isso aí não adianta. Então a gente tem isso aí por experiência, é a coisa mais chata quando a pessoa começa a falar para gente com uma coisa dá certo e depois você vê que aquilo não dá certo é nada. A gente fica chateado. Dá então, a... Você tem que acabar falando é a verdade. Então é que nem eu sempre falo aí, pessoal, é, essa pergunta do pêndulo aí hoje, foi uma pergunta muito boa. Porque essa pergunta aí é uma pergunta que já, já, a gente já precisava ter trabalhado bem nela mesmo. Porque o pêndulo é o seguinte, qualquer coisa que você pendurar aí, vocês podem fazer esses testes em casa, vocês pendura qualquer coisa aí numa linha, segura na ponta do dedo assim, vocês vão ver que é um pêndulo. Algumas coisas ele pode acertar, mas agora você partiu para campo de mineração, você partiu para uma transferência de energia, é, você partiu para fazer uma transferência de energia daquilo lá para o Japão, para os Estados Unidos, aí você vai perceber rapidinho que aquilo lá não vale nada. Nada, nada. Você chega num campo aonde você precisa saber 50 tipos de minério, que está numa área de minério daí você pega um pêndulo de pedra lá de, de quartz o que mais tem lá dentro daquele lugar lá é quartz o que que esse pêndulo vai fazer, ele vai ficar girando em cima de quartz lá e não, não vai parar mais igual aconteceu com o rapaz que mandou o vídeo aí hoje então é... são coisas que a gente precisa mesmo trabalhar Nessas áreas aí, fazer umas coisas bem feitas aliás, fazer vídeo, fazer vídeo mesmo, não a live. Fazer vídeo dando algumas explicações para que o pessoal pega melhor isso aí. Porque o quarto desmoiado, o ele é terrível dentro do chão. Ele é terrível. Por exemplo, você entra numa área aí de, de, de minério. Se você bobear, o quartzo molhado comanda tudo a variônica, comanda o pêndulo. E outra, se você não souber fazer as perguntas ali, separar os material que estão tá lá embaixo, ele domina. O quartzo molhado domina. Agora veja bem: o quartzo molhado domina dentro da área de minério. Já dentro da área de água, ele não domina nada. Porque a energia da água domina todas as outras energias. Onde está a energia da água, não sai energia de nenhum minério para riba Ela domina toda a área dela Também são, são coisas também que teve, eu deveria fazer vídeo, mostrar, falar sobre esses domínios Então é bastante coisa que tem Por exemplo, a, o corredor onde passa o veio de água Ali, ali a energia telúrica domina, domina ali ali não sai energia de ferro, não sai energia de ouro, não sai de energia de diamante, nada passa ali para a riba ali passa a energia dela, só ela E aonde você pega a energia dos minérios, é aonde você não pega a energia da água, é aonde ela já não domina é por isso que as partes são separadas e é um conhecimento aí científico isso aí aí quem tem esse conhecimento, conhece separar essas áreas de energia, área de água e ele tem o conhecimento que a energia telúvia domina toda essa outra energia aonde ela está ali, que ela passa ali, aonde ela comanda a umidade naquele corredor ali não sai energia de outro não, ali não, ali é dela é por isso que ela não mistura. É por isso que ela não está lá na área de minério, porque se ela se ela correr um veinho lá dentro, ela domina o minério que está lá. Aquele, aquele minério não sai para cima. A energia dele não tá, não sai para cima. Então é uma é umas coisas que é muito interessante. aí, agora que eu vi que chegou a live Ô, anjo, bem-vindo à live boa tarde, aí boa tarde. Ademir Vian também, boa tarde Às vezes a gente vai falando aqui, até esquece de dar uma boa tarde aí pro pessoal que tá chegando Gente lembrar vocês de dar o like pra nós, esquecer do like Então hoje nós estamos aí nessa pergunta aí dos pêndulos aí E é uma, uma pergunta aí que levou aí uma série de, de coisas porque às vezes a pessoa pensa, não, é um pêndulo, é uma coisa simples, é um pêndulo. Isso aqui é, é só rodar para lá, rodar para cá. Não é, não é simples. Quem pensar que o pêndulo, as varas iluminadas, é mais simples você aprender a trabalhar com elas do que você aprender a trabalhar com o pêndulo. Bem mais simples. porque a, as, várias, as várias iluminadas é o seguinte, as perguntas dela é sim não não, é sim não, não e sim sim não já o pendo não Pendo as perguntas dele é, já é mais perguntas tem hora que a pergunta é para te dar direção, ele tem que te dar a direção é, você tem que falar para ele Pendo me dá a direção outra hora, Pendo se isso que for de tal forma, você gira para direita. Se não for, você gira para a esquerda. Outra hora, você fala, pensa se isso aqui for tal coisa, você gira para direita. Se não for, você não gira, fica parado. Então, Pêndulo, ele, ele aumenta as capacidades. E outra, tem gráfico, você é, precisa aprender os gráficos, você precisa aprender a trabalhar com ele no corpo humano, saber o nome da... da, da de tudo, do corpo humano, porque se você tem que saber fazer as perguntas de acordo com o corpo humano é uma série de coisas pra você aprender aí e já as é sempre assim, as variônicas o cara deita lá na... na no sofá lá, eu esqueço até o nome daquele negócio deita lá, você passa a variônica do pé pra cabeça, da cabeça pros pés, o problema tá na cabeça, tá é isso, é aquilo, é aquilo, outro, você cruza, não, você não cruza. Se ela cruzar, é aquilo lá. Se não cruzar, não tem nada ali. E assim você vai até chegar na parte dos pés lá, tudo que você lembrar, você vai perguntando para ela e vai devagarzinho com ela, até para ele respondendo. já o pendo não, o pêndulo depende de virar para sim, para que não. É, ele pode demorar mais para verificar. então é... Outros já trabalham com testemunho dentro do, da... dos gráficos é... Pendo tem que dar o um giro de um lado, um giro para o outro tem que contar esses giros. então é... o pêndulo é complicado para aprender a trabalhar com ele não é da noite para o dia que o cara aprende não e as variônicas não, as variônicas você pegou o básico você vai embora porque depois do básico, você deslancha, você só vai deslanchando sozinho. De curiosidade, você vai fazendo mais perguntas e vai conseguindo mais coisas. Agora o pêndulo já é mais difícil um pouco. Não que o cara não aprende, ele aprende. Mas demora mais. Ô Angela, isso aí tem algum, tem vários problemas aí, várias coisas podem ter sido. Quando você deu o comando, deu três passos, você pode ter induzido elas para água. É uma delas. Se você induziu ela para água, ela te jogou na água e você achou que ela jogou na prata. Agora. Isso aí é farta de conhecimento Isso é farta de conhecimento, porque a partir da hora que ela te jogou na prata Você já tinha que encarregar as perguntas A prata não anda sozinha Aonde está a prata tem mais uma série de minério Então você teria, você já deveria ali já fazer os comandos Saber a quantidade de prata, que tipo de prata, no que que está essa prata É... Quais os outros minérios que estavam ali? Urânio, cobre, ouro, diamante, a e uma série de coisas. Tem 50 tipos de minério que anda junto. Quer dizer, pelo menos 50 tipos, né? Às vezes anda 40, 10 não tem, às vezes não tem 15, mas tem 35 tipos. Mas não, sempre mais da metade tem. Então, o que, que faltou? Faltou conhecimento. Ou faltou conhecimento. Ou, ou você conseguiu induzir ela agora eu sempre falo para o pessoal quando o pessoal está começando se você der um comando por exemplo é um guardado, é ouro, é prata marca o lugar é, volta lá uns três passos para trás do lugar que você marcou e faz outro comando principalmente as variônicas, varionicas a varionica. Se for um veio de água, você não cruza e dá os três passos à frente. Se ela cruzar de novo lá, porque não é um veio de água. Se ela cruzar de novo lá, porque alguma coisa vai errado. É um veio de água. Porque às vezes a aguerrimento eu estava acabando de explicar aí no começo da live. O cara às vezes, sem querer, ele induz. às vezes na, na, você acaba de dar o comando, se você pensar que as varas iônicas podem achar um veio de água pode achar uma outra coisa, um quartzo molhado, qualquer ou que outra coisa, um pedaço de ferro você acaba de induzir as varas e elas te dão um resultado errado outra coisa também importante, saber em que área que você está, se você está dentro de uma área de água ou se você está dentro de uma área de minério isso é conhecimento, se não tem esse conhecimento que é muito importante porque se você está dentro de uma área de água e você sabe aonde está a água, você sabe que lá você não vai pegar minério. Você vai ter que caçar minério numa área que tem minério. Então é, isso aí é tudo falta de conhecimento. E eu tenho vídeo aí no canal, eu sempre falo pro pessoal, olha, vê meus vídeos, vê que é muito vídeo, eu tenho, já está beirando já mil vídeos, principalmente ensinando o que, que é uma área de água, o que, que é uma área de minério, aonde é área de minério, não é área de água, você não acha veio de água dentro. Então, a, por exemplo, você está dentro de uma área de minério, o que você pode achar dentro dela é minério. O que você pode achar lá? Ouro, prata, diamante, nióbio, cobre, essa coisa aí. E outros tipos de pedra, né? E quartos moiados e assim por diante. Agora, se você está dentro de uma área de água, um única coisa que você vai achar lá é a energia da água, mais nada. Ela não deixa nada passar para rima. Nada, nem ouro, nem ferro, nem de nada. A área dela é a energia que domina todas as energias. Parte de minério, essas coisas, domina tudo. É por isso que quando ela tem a parte dela, que é um, é um tipo de um corredor, aquele corredor é dela. Ali, é ela que predomina ali. Ali é a energia telúrica. E o outro, é uma energia tão forte, que se nós dormir em cima daquele veio de água lá, é dentro de poucos anos nós ficamos doentes e morre. Ela é prejudicial à nossa saúde. Não, é prejudicial por um lado, e, e, e nós precisamos dela por outro. Nós precisamos da água, e precisamos da energia da água, mas só que o nosso corpo regula a quantidade que nós precisamos. Agora, quando nós ficamos com excesso em cima, aí é complicado, aí é complicado. E outra pessoa, quando dorme em cima de um veio de água, a pessoa não bebe sossegado. Ele não tem sossego para dormir, ele é agitado, ele é nervoso, por quê? Porque ele não dorme direito de noite, dorme variando, acelerado. É, logo as, as doenças começam a aparecer, porque o, o organismo começa a não funcionar direito. Quando é uma criança que dorme em cima, às vezes se é recém-nascido, às vezes não consegue chegar nem aos seis meses, já também pode morrer também por causa do problema respiratório. Então é uma série de coisas, e quando não morre também, é, fica com a cabeça meia vai para a escola, não tem desempenho na escola porque dorme em cima de um veio de água, não dorme direito é criança nervosa e não é só isso não, é um sem um, um, tipo de problema que causa agora falar isso para as pessoas as pessoas falam ah, mas mas peraí, mas como é que eu vou saber que eu vou dormir em cima de um veio de água? Pois deveria, porque, porque antigamente, há mais de 500 anos atrás, ninguém dormiria em cima de um veio de água. Uma coisa que nem as vacas, nem os cavalos querem fazer, o ser humano quer fazer, porque você pode pôr o gado lá no pasto, em riba do veio de água eles não dormem. Só se você botar ele, fizer um cercado lá que não tiver como ele sair de riba. Ele lá não dorme. O cachorro, principalmente. Você vê um cachorro dormir em cima de um veio de água só se ele estiver na gaiola. Por quê? Porque não faz bem para a saúde deles. E já o ser humano é ignorante. O ser humano já é tão ignorante que ele não preocupa com isso. Mas paga o preço. Todos pagam o preço pela ignorância. Oi, Gema do Brasil, bem-vindo à live, boa tarde, é, boa noite, né? Ah, então é o que nós falamos, por exemplo, a, a água, você tem que saber o que está que ali Agora, as pessoas, quando está treinando no começo, as pessoas precisam prestar bastante atenção. É, Deu o comando, verifica, verifica o comando. Por quê? Porque ele ainda não é um profissional. Ele não tem uma energia tão harta para ele confiar já no próprio comando dele de uma vez só. Então, ele não pode confiar no comando dele de uma primeira vez. Repita o comando. Muda, pergunta se é uma água, se é isso, se é aquilo, se for não cruza, se for cruza. É, faça bastante teste primeiro, procura os veios de água. É, procura conhecer a parte que passa água e a parte que passa minério. Qual é a diferença da parte que passa água, qual que passa os minérios. Porque esses minérios que estão embaixo, nas baixadas, esses lugares mais baixos, é tudo, mineiro, é tudo coisa que correu das montanhas. Portanto, que é chamada de área de rejeito. Ali, tudo o rejeito que correu das enxurradas, que veio de riba, foi acumulando lá embaixo. Foi enchendo, enchendo, enchendo. Até chegar na onde tem chegado. Mas a água também veio. A água também veio. Só que a água, ela veio de baixo para cima. Já é o contrário. Ela não veio escorrida de enxurrada. Ela veio de baixo para cima. Ela veio de pressão. Ela vem, às vezes você pensa que tem aquela água, ela tá vindo de tão perto ali. Tá, a mina, a mina, ela tá pertinho, ela veio de perto. Já veio, essa mina é ali do corvo. E do corvo, essa mina tá correndo milhares de quilômetros para chegar ali. Então é. São tudo. Por exemplo, a área de minério, então os rejeita como ali. E acumulou na área de água também. Então, quando a gente fala que a área é uma área de minério e a área de água é uma área de água, a gente precisa explicar o seguinte, a área de água também é área de minério. Só que você não pega a energia do minério que está na área de água. Porque a energia, a energia da água é mais forte que eles. Não deixa você pegar eles. Mas nem caso iluminado você não pega eles. A única coisa que você pega naquela área é a área da água. caso as varas iluminadas, você pega a área da água. Você acha a cabeça do veio aonde ele vem para cima? A cabeça dele mesmo. E depois você acha para onde ele corre. Você acha para onde ele corre. E depois você acha para onde ele desce afunda. E vai passar por baixo da área de minério. Para sair de outro lado. Isso você consegue achar. Com as varas iluminadas. Agora que a água também, que aquela parte de terra que está ali onde está a água, também é rejeito. Só que ali, quem domina ali é a água, a água domina ali. Ali não adianta você querer caçar ouro ali dentro, caçar diamante, não adianta, porque você não vai, não vai achar com as variônicas. Então, agora, se dentro da área que está a água tem diamante, dentro da área de, de minério também tem então você vai acabar chegando uma coisa vai acabar chegando na outra então, são, coisas, são coisas muito interessantes nós já estamos aí quase para encerrar a live hoje nós tivemos aí duas perguntas só, mas as duas perguntas valeu a pena Valeu a pena, porque o pessoal que vai ver esse vídeo vai ter um bom conhecimento, é, vai, vai saber mais ou menos já de acordo, a dizer que é uma pergunta que ele quer fazer, ele já vai ter a resposta já nesse vídeo. Por exemplo, para a pergunta do... Houve uma pergunta do, do, do, do Ângelo ali, eu não respondi A ah, pergunta do anjo é o seguinte, qual detector seria melhor para fazer decção após marcar com as variônica Qual o melhor detector para marcar uns 20 metros? Uns 2 metros Hum o, o Anjo, o detector desses de comum aí de disco aí para 2 metros no Brasil não tem nenhum. O máximo que tem aí no Brasil, esses aí custa 37 milhões de GPX, aí eles pega aí uma pepita aí de 10 gramas, aí, uns 70, 80 centímetros, pega. Foi de 1 um quilo, 2 quilos, até pega um pouquinho mais. Mas para dois metros, para 2 metros, nem que você enterrar um tanque de guerra de ouro, ele não vai pegar. Porque a frequência dele não, não, não consegue não é a energia do ouro, a frequência do detector do, do que não consegue aí só, várias, só as varas iluminadas mesmo agora isso aí também fica uma, uma, uma história a seguir você está caçando com as varas iluminadas é, você marcou lá um lugar lá que a... você passou o outro detector lá, achou lá um, uma pepitinha lá de meia grama lá com 20, 30 centímetros, 40 centímetros qual é a vantagem disso? a vantagem que você come, ali você descobriu que ali tem ouro essa é a vantagem agora, se você descobriu que ali tem uma pepita de meia grama lá, lá você, naquela região você vai achar uma pepita de 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas 30 e poucas gramas, que é uma onça. Então, o que que acontece? Você descobriu um lugar que tem pepita. Não importa o tamanho da pepita que você achou, mas você descobriu um lugar que tem pepita. Aí começa o trabalho. Aí você pode usar essas variônicas para achar um veio, para achar separar o lugar que é o lugar que está um lugar que tá o minério mais grosso. É aonde o conhecimento com as variônicas é importante. Mesmo o claro, cara usando um detector de disco, se ele tiver conhecimento com as variônicas, é importante. E outra coisa, minhas, essas variônicas minhas tem ido para garimpo, para vários garimpos. Para vários pessoal trabalhar em garimpo. Garimpo que eu falo é garimpo mesmo. Garimpo que tem maquinário, tem lá 8, 10 milhões em maquinário. Por quê? Porque ela favorece alguns tipos de serviço agora e também tem ido para outras coisas tem ido até para investigação pessoa fazer investigação então aí pessoal tiver alguma mais alguma pergunta aí fica à vontade nós já estamos aí encerrando mas dá tempo para mais uma perguntinha? É bom pessoal aí para dar o like aí para ajudar nós. Então, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta. Vamos aguardar mais aí um minutinho. Às vezes pessoal quer fazer mais alguma pergunta. O Azeite está digitando ainda. Bom pessoal, se não, tem, não tiver mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer a todos que estão tá indo na live Que tenham uma boa noite, que o Criador abençoe a todos, que nós esteja todos juntos de novo na próxima live Uma boa noite Maurício Mococa